Existem dois caminhos possíveis de serem seguidos quando algo acontece na sua vida. O primeiro te levará ao entendimento de guiar sua consciência à razão, de fazer com que cada vivência obtida seja princípio de sabedoria e ainda fará com que saiba lidar da melhor maneira possível com o que aconteceu, acontece ou ainda vai acontecer na sua vida. Já o segundo te levará à inquietação de passar por muitas coisas e absorver o lado negativo disso, deixando-se intoxicar pelo que há de pior, moldando seus pensamentos, suas atitudes e suas ações ao indivíduo defeituoso, manipulador, não confiável e que não se importa com os sentimentos ou mesmo o interesse de outras pessoas, tornando ácidas suas relações e amargando sua visão de mundo. Enfim, pode até ser confuso, para quem ainda não entende do mundo, refletir como alguém escolheria a segunda opção, como um indivíduo tenderia a esse desvio de conduta e se tornaria alguém sem sentimentos. Mas a resposta para isso é que assim é mais fácil de se viver no mundo, de aproveitar de prazeres, sem se importar, ou dar a mínima para os outros, sendo egoísta, deixando de lado até mesmo seu caráter. E o que eu tenho a dizer sobre isso? é que essa pessoa é um pobre coitado, pois escolher ser assim fará somente com que viva tribulação em vida. São pessoas que até mesmo em paz vivem momentos caóticos. Enfim, a sanidade é como uma linha reta. Qualquer desvio, para ambos os lados, que não seja linha reta, ocasiona na perda da razão. E às vezes as pessoas acham isso prazeroso e seguem para fora dessa linha. E aí onde existe a possibilidade de alguém até mesmo perder a sanidade, pois, por assim dizer, se dão bem em meio a tantas anarquias. Elas são recompensadas rapidamente por agir com desumanidade. É um prazer rápido e imediato, e por isso escolhem esse caminho. Porém vivem da mesma maldade que fazem, e talvez seja essa a razão, pela qual se tornam cada vez piores. Isso é como um câncer maligno que se espalha cada vez mais em sua mente, apodrecendo seus pensamentos, até que não sobre um que seja bom, e desse modo, acabam se tornando escravos do seu maior inimigo. Então é evidente que não vale a pena buscar por facilidades que corrompem seus princípios. E o meu conselho, viver a é enfrentar problemas atrás de problemas, mas o modo como você os encara é que fará toda a diferença